Okay? Vamos falar aqui sobre quatro margens que são extremamente importantes de considerar quando nós estamos a estudar uma empresa, porque nos mostram a lucratividade que a empresa consegue criar, mostram-nos também como é que a administração está a operar o negócio, se está a operar bem, se está a operar menos bem, se deveriam haver aqui mudanças, porque realmente o que nos interessa é o dinheirinho que nós vamos retendo depois de fazer as vendas. Okay? De nada adianta teres uma empresa que vende milhares de milhões e depois, no fim, não gera quase nada, dinheirinho para o outro lado, ok? Por isso é muito importante nós considerarmos estas quatro margens e vamos começar, então, pela primeira, que é margem bruta ou, em inglês, gross margin, ok? Margem bruta, gross margin e o que representa o dinheiro que nos sobra depois de considerar os custos das vendas. E o que é que se inclui nestes custos das vendas que normalmente tu vais ver representado por uma sigla que é esta aqui, COGS, COST OF GOOD Sold, ok? COST OF GOOD Sold ou então o custo de todos os bens vendidos e aqui incluímos desde um, as matérias-primas que são usadas para produzir os produtos que a empresa está a vender, os salários dos trabalhadores que ter que se pagar para eles pegarem essas matérias-primas e fazerem o produto final, ok? E, e poderão estar aqui alguns outros custos envolvidos manualmente, estes dois são assim os mais relevantes. Por isso, tivemos a falar de uma fábrica, por exemplo, imaginem uma fábrica que esteja a produzir imóveis, por exemplo, uma das matérias-primas mais usadas vai ser qual? A madeira, ok? Então vai aparecer aqui os trabalhadores também, os salários dos trabalhadores vão aparecer aqui também, ok? E depois então a fábrica vai conseguir produzir esses produtos, colocar no mercado, vender e por isso quando calculamos a margem bruta, nós no fim vamos ter um valor percentual. E uh, pode variar muito, ok? Mas uh, podes ter casos em que sejam 70%, outros casos 50%, varia de negócio para negócio, varia de área para área, de setor para setor, varia muito. Agora, normalmente, okay, normalmente, a margem é maior para empresas de software. É natural que empresas de software como a Oracle, Google, Facebook, etc., consigam porcentagens, às vezes podem chegar perfeitamente perto dos 90%. São dos melhores mercados do mundo porque realmente conseguem, reter muito dinheiro sobre aquilo que vendem ou então dito de outra forma conseguem gastar pouco com aquilo que precisam para produzir os seus bens uh, vendíveis, ok? É natural, no software estamos a falar de, de coisas que não têm tantos custos como uh, seria numa fábrica de madeira, como o exemplo que te dei, até é natural que realmente tenham estas margens mais elevadas, ok? Vamos para a segunda, por isso esta, esta foi a nossa primeira. A segunda mágica que quero falar é operacional. Operacional, em inglês, operating, às vezes também aparece. Vou colocar aqui, às vezes aparece a bit de Earnings before Interest and Taxes. Okay? Lucros antes de impostos e taxas, comissões, enfim, tudo isso que as empresas têm que pagar. E aqui. Nesta, neste segmento, nesta margem, aqui já se deduz custos com salários administrativos, okay? custos com a depreciação dos próprios ativos da empresa. Por isso, estivemos a falar de uma fábrica, é natural que as suas máquinas vão depreciar com o tempo, vão perdendo o, o seu valor original. Então, isso tudo vai ser contabilizado aqui. Okay? E é natural que depois as coisas vão diminuindo, À medida que vamos falando das quatro margens, é natural que os valores comecem a diminuir. Por isso, pegando aqui neste exemplo em que uma empresa XPTO tinha uma margem bruta de 70%, é natural que depois a margem operacional, como envolveu mais custos por meio, vai ter uh, um valor menor, imagina, 50%, ok? 50% e uma vez mais digo, Empresas de software é natural que consigam margens superiores a empresas que tenham muitos mais ativos físicos, como fábricas, uh, maquinaria, pesada... Enfim, é, é natural que essas margens diminuam, ok? Em terceiro lugar, e agora sim, as últimas duas para mim são sempre as mais importantes de todas. Em terceiro lugar temos a, a margem líquida, ok? Líquida ou net margin in em inglês, ok? E aqui é aquilo que é o dinheiro que sobra no fim de todos uh, os custos pagos que é em cima, aos funcionários, nas matérias-primas, no transporte dos produtos já prontos, já incluí aqui os impostos, as taxas, tudo isso, ok? T todos os custos estão aqui já, Contabilizados, então é natural que as margens aqui sejam mais comprimidas do que nas outras anteriores. Então pode acontecer que, por exemplo, que tenhas uma margem líquida de 20%, o que é ótimo. Okay? 20% é ótimo, quer dizer que a empresa, por cada euro que vendeu, por cada euro de receitas, acaba por lucrar 20 cêntimos, acaba por reter 20 cêntimos que depois vão servir para te ajudar, a ti, a acionista desta empresa. E por fim. Temos aqui, em quarto lugar, a minha margem favorita, que é, é aquela que eu tomo mais cuidado quando estou a analisar empresas. Para mim tem que ter uma margem free cash flow, algo considerável, mais alto possível, porque claro lá está porque nos mostra que realmente é, é uma empresa que está a ser muito, muito lucrativa. E o que é que quer dizer free cash flow? Fluxos de caixa livre é o dinheirinho que sobra depois de todos os custos operacionais. Quem Depois de todos os custos de, para as normais operações do dia a dia que a empresa tem, depois de considerar todos os investimentos que ela teve que fazer na compra de novas fábricas, na compra de novas propriedades, no investimento em novas máquinas, etc, etc, o que sobra está aqui, ok? Todos os custos para se financiar, para atividades de investimento, tudo está aqui contabilizado. Inclusive está contabilizado aqui algo que em inglês chama CapEx, que é uh, Capital Expert, ok, E o que se inclui aqui são todos os custos para a manutenção do negócio. Por um lado, ok? Aqui, manutenção, e por outro lado para o crescimento do negócio. Por isso todos os custos da empresa operacional estão aqui incluídos. E então esta é sem dúvida alguma a margem que para mim mais interessa de todas elas. E por isso se tu tens uma margem de 20%, 30% aqui é absolutamente fantástico. Ok? É mesmo espetacular. É lógico que normalmente na, em muitos negócios, principalmente com ativos mais tangíveis, mais físicos, é natural que seja aqui à volta dos 10%, ok? Agora, é lógico que em qualquer uma destas margens depende muito do negócio, volto a dizer, depende dizer, ar em que estás, do em que estás, uma operação fabril não é a mesma coisa que uma empresa software, que uma empresa farmacêutica, que uma empresa do setor financeiro, por isso varia muito de, de setor para setor, e, por isso, quando estiveres a estudar uma empresa e considerares estas quatro margens, compara entre pares do mesmo setor, tens que comparar entre concorrentes do mesmo setor. De nada adianta dizer que, por exemplo, o Facebook tem uma margem free cash flow de 30%, e eu agora não sei se é exatamente este valor, ok? Mas imagina dizer que o Facebook tem uma margem de 30% e que depois estás a comparar com uma 3M, que é uma empresa industrial e dizes que a margem free cash flow dela é de 5, 6% e então já não, não interessa. Não é assim, okay? Temos que comparar entre os pares da mesma indústria. Mais uma nota, mais uma nota final, dizer-te que é, é muito importante considerar a evolução da, das margens ao longo do tempo, ok? O que é que eu quero dizer com isto? Isto é o tempo, ok? É, pode acontecer que uma margem uh, free cash flow vai variando aqui vários anos, num dado ano pode ser 15%, no outro 20%, no outro 17%, no outro 25%, no outro 19%, no outro 15%. O que interessa aqui, okay, o que interessa aqui é perceber realmente a média em que os, os valores estão estabelecidos, perceber realmente se a empresa no longo prazo tem margens estáveis. Ou se, até pode acontecer, pode acontecer que as margens estejam a expandir, o que seria ainda melhor. Ou seja, tu tens um negócio que tem 15, 20, depois 22, 23, 25, 28, 30, ao longo dos anos. Isto quer dizer que o negócio está a conseguir, de alguma forma, ficar cada vez mais lucrativo, ok? Por isso, tem, tem sempre isto em atenção, é um pormenor importante vermos a evolução das margens ao longo do tempo. E, e por isso, já, já, já tens aqui umas noções sobre as quatro margens muito importantes para tu considerares quando estás a estudar uma empresa, quando estás a considerar um potencial investimento. Por isso, digo-me aqui embaixo nos comentários qual foi o teu maior insight, qual é a grande ideia que tu tiras deste vídeo. E o que é que tu mais analisas, o que é que tu vais já começar aqui a analisar destas margens no teu próximo investimento, ok? Fica à espera ver o teu comentário. Já sabes, se este conteúdo deu um grande, grande valor para ti, se está a crescer o teu valor, tens que deixar esse mega like aí, tens que deixar isso bem azulinho, que é para o YouTube poder distribuir aqui este conteúdo fantástico das 4 margens por mais pessoas, ok? Um salvações lucrativas. Tchau, tchau.